Hello, hello! O Facebook apresentou resultados trimestrais e anuais e as ações colapsaram. Os investidores não gostaram muito daqui de algumas nuances e por isso vamos a ver agora se depois destes resultados trimestrais e anuais, se o Facebook representa maior risco e se a tese de investimento mudou nesta empresa, ou se pelo contrário o momento nas ações apresenta uma grande oportunidade de entrada. Vamos lá a isso!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 porque os erros podem e devem ser evitados, porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. O Facebook apresentou resultados no início de Fevereiro e parece que os investidores não gostaram nada daqui de algumas nuances que aconteceram com a empresa, que vamos já detalhar um bocadinho mais, e as ações acabam o dia 2 de Fevereiro a cair 26%, que foi a queda histórica maior para a empresa, ok? Tendo retirado mais de 200 bilhões de capitalização bolsista à empresa, naquela que realmente foi o pior dia de sempre para esta empresa, que é que está em bolsa ali desde 2014, mas também já houve outros momentos anteriores, como por exemplo em julho de 2018, quando a empresa cai 19%. Mas então o que é que aconteceu para que a empresa tivesse realmente a maior queda de sempre intradiária? Começemos pelas duas questões que, a meu ver, poderão ter feito com que os investidores reagissem mais negativamente face aos resultados da empresa. Em primeiro lugar, temos os impactos das alterações no iOS 14 da, da Apple, que continuam a afetar aqui a parte da publicidade, que é o, o meio principal do Facebook gerar as receitas. Agora chama-se Meta, mas de qualquer das formas eu continuo a dizer Facebook, porque é o que eu me recordo mais da empresa. De qualquer das formas, realmente aqui é a, a Apple teve implicações severas, as alterações do iOS têm-se vindo a sentir uh, efeitos que realmente que, que são constrangedores, que são que abalam, abalam qualquer pessoa que está a fazer publicidade. Eu próprio também faço as minhas publicidades e já dá dois, três trimestres para trás que se sente alguma diferença considerável, faça aquilo que só tinha até o início de 2021, por exemplo. Mas apesar do, dos impactos da Apple, a verdade é que o preço por anúncio tem vindo a aumentar, eu sinto isso como anunciante, várias pessoas sentem isso como anunciantes nos mais diversos nichos de mercado, ok? Sejam tecnológicos, seja uh, retalho, seja banca, seja o que for, toda a gente está a sentir isso, e a verdade é que, parte o Facebook tem girado mais impressões de anúncios, ou seja, coloca mais anúncios à frente das pessoas nas várias plataformas, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, e para além disso, muito mais importante e que eu acho que alguns investidores estão se a esquecer, o preço médio por anúncio aumentou 6% face ao ano anterior. E, e, e, por, e para o total até do ano, okay, aquilo foi no trimestre, para o total do ano, na verdade, o preço por anúncio aumenta 24%, o que é absolutamente fenomenal. Volto a dizer, eu senti 50 anunciantes nos últimos dois trimestres, Várias pessoas estão a senti-lo também se anunciam na, na rede Facebook e, uh, e, e realmente a empresa está a gerar maiores níveis de impressão e de preço por… Uh, que, que geram preço por um, anúncio, ok? Ao que se verifica também na apresentação aos investidores, com as receitas médias por pessoa a estarem em máximos dos últimos três anos, Vai, eles aqui apresentam vários trimestres dos últimos três anos, repara o crescimento, quarto trimestre de 2019 eram 7 dólares e 38 em média, quarto trimestre de 2020 dólares e 72, quarto trimestre de 2021 9 dólares e 39, é absolutamente impressionante este crescimento. E claro, as receitas com publicidade têm vindo a subir em todas as geografias, embora esteja mais estabilizado nos Estados Unidos e Canadá, onde o mercado está maturado e não há muito mais por onde expandir, um bocadinho também é essa a realidade aqui na Europa, embora tenha sem dúvida alguma havido crescimento, tanto trimestre para trimestre como a nível anual, mas... Se, por um lado, é, é, em termos de, de receitas de, por geografia as coisas continuam a melhorar de forma considerável, é absolutamente espantoso o que tem sido feito na região da Ásia e do Pacífico. Por isso o Sudeste Asiático a dobrar, ok, praticamente a dobrar as receitas por o, o geografia que tinha tido em apenas três anos. Repara que em 2019 foram 3.6 bilhões. E agora, quarto trimestre de 2021, 6,1 bilhões só na região da Ásia e Pacífico. Só que claro, como as pessoas estão habituadas a ver crescimento nesta métrica para o Facebook e outras redes sociais, que é o Daily Active Users, os, os utilizadores que estão ativos diariamente, pela primeira vez na história, a empresa diminuiu de um trimestre para outro e. Oh meu Deus, que pânico para as pessoas, porque eh, deixou de ser 1. 9, 930 bilhões de pessoas ativas diariamente para passar a ser 1,929 milhões ou 1,929 bilhões de pessoas ativas diariamente. Oh meu Deus, que queda absolutamente extraordinária e, e na verdade o que aconteceu foi aqui a queda no mercado dos Estados Unidos e Canadá e meus amigos, isto é apenas um trimestre, ok? Volto a dizer que mais importante do que os utilizadores ativos eh, diários ou mensais, ok? É a receita que eles geram por esses utilizadores e quando nós vimos, quando nós vimos aqui acima Okay. Nós vemos que, quer em termos geográficos, quer por utilizador, as receitas aumentaram eh, consideravelmente trimestre após trimestre, ano após ano, por isso nada de pânicos que está aqui, as receitas continuam a aumentar a bons ritmos por utilizador e, e por isso nada de gerar pânicos com, com esta unidade. A unidade continua bem, embora claro, nós não podemos esperar crescimentos para a família de aplicações, como nós agora nos chamam, para o Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, como tinha vindo a, a ser até agora, ok? A empresa está a entrar num estado de maturação aí e por isso também Mark Zuckerberg, a equipa da administração tem vindo a colocar as suas fichas noutras, uh, chamamos-lhe apostas aqui entre aspas, em okay? noutras uh, partes do negócio para poder explorar, para poder obter outras fontes de rendimento, até porque, volto a dizer, esta componente do negócio está a ficar mais madura, está a ficar maturada, como tal há que explorar uns outros segmentos. E foi aqui precisamente que a porca torceu o rabo. E porquê que a porca torceu o rabo? Porque os custos e despesas têm vindo a aumentar consideravelmente, de um ano para o outro aumentaram 34%, estamos a falar 71 bilhões em custos e despesas, o que uh, também esmagou temporariamente as margens a nível trimestral, Okay? e muito disto se fez porque eh, Por gastos eh, de capital na ordem agora dos 20 eh, bilhões, quase 20 bilhões para o total do ano 2021, à custa da Reality Labs. Este novo segmento que o Facebook passou a apresentar na, nas suas contas, desde que mudou o nome da empresa para Meta, já tudo dizia, não é, que eles estavam era, focados no metaverso e como tal têm vindo, ou vão começar a partir de agora deste trimestre a apresentar os resultados divididos por estes dois segmentos, Family of Apps, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp e Reality Labs, a unidade, o segmento de realidade virtual e dos óculos para o desenvolvimento do metaverso. Já agora de que óculos é que estamos a falar, não são estes que eu estou a usar, que estão aqui no nariz, ok? São os óculos com U <risos> e, e são estes instrumentos que o, o segmento da Reality Labs, que pertence ao... Meta, está a produzir e, e são dos mais baratos no mercado e é isso que vai permitir muitas, muitas aplicações em termos de metaverso, quer seja para comércio, quer seja para visitas virtuais, a possíveis imóveis, vendas de, de, dos mais diversos artigos, muito interessante do ponto de vista também de reuniões empresariais, enfim, tem muitas aplicações o metaverso. Mas apesar dos investidores terem visto que as receitas com esta unidade quadriplicaram em apenas três anos, parecem ter ignorado completamente isso, parecem pior que tudo ter ignorado que pela primeira vez na história uh, do Facebook ou da Meta agora, as receitas para o ano ultrapassaram os 100 bilhões de dólares, é um marco assinalável, mas ninguém falou disto nas notícias, mas ok, ignoremos que eles faturaram 117 bilhões de dólares no ano de 2021. Toda a gente se focou foi nisto, nos lucros operacionais do segmento Reality Labs, que vieram para o total de 2021 nos 10 bilhões de dólares que é realmente mais do dobro de, do que aquilo que era assinalado ou programado para 2019, na altura não se… eles não apresentavam estes resultados aqui divididos desta forma, mas realmente mais do que dobrou o prejuízo operacional em apenas três anos e as pessoas ficaram muito chocadas com isto quando na verdade o total do lucro operacional para a empresa como um todo continua a aumentar de um ano para o outro, e dobrou, ok, dobrou, só 100%, dobrou em três anos. absolutamente é fenomenal, mas toda a gente está focada aqui. Ok. E claro, o custo tem aumentado particularmente pela alocação de capital para investigação e desenvolvimento, estamos a falar realmente de, de, de um aumento ao considerável das ponto de vista, e que assustou imenso os investidores, portanto, a falar de 22% de aumento de despesas de capital para o desenvolvimento do negócio. E estes comentários da CIFEU não ajudaram nada quando a empresa prevê quase 95 bilhões. O, o intervalo de 90, 95 bilhões de despesas tais para o ano de 2022, quando anteriormente estava entre 91 e 97, ok, valores bastante consideráveis, com, as com o capital expenditures, o CAPEX, a vir nos quase 34 bilhões, no pior dos casos, e até os investidores estão a achar que a empresa vai queimar muito dinheiro para aqui o segmento da Reality Labs, para criar o metaverso que é algo que ainda não sabemos se vai, se vai ser ou não o futuro, é uma aposta de futuro, há muita incerteza no ar, os investidores estão preocupados com isso e como tal fazem o negócio perder em bolsa mais de 30% desde o seu último máximo. Atingido alguros aqui em setembro de 2021, e quando olhamos para esta uh, performance, realmente 42,7% de queda de setembro até agora é, é absolutamente fenomenal, uma queda superior a 40%, algo que. Não é assim tão raro na empresa desde que entrou em bolsa em 2012. Repara que mal entrou em bolsa em 2012, chegou a estar a cair mais de 50% a certa altura eh, no, nos meses que seguiram à entrada em bolsa, Chegou a cair novamente aqui um bocadinho de 2016, nada especial, ok? Mas lembro-me bem desta época aqui de 2018 quando foi o escândalo com a Cambridge Analytica, foi o escândalo com a fuga de dados, foi várias idas ao Congresso e foi o mercado no geral no fim de 2018 levou o Facebook a desvalorizar 40% em meio ano, absolutamente fenomenal, depois claro tivemos aqui a queda uh, que, associada Uh, ao período Covid, por isso uh, mais extraordinária, 30 e tal por cento, e agora esta queda mais recente superior a uh, 40%. E por isso a pergunta que se coloca é mesmo esta, será que o risco aumentou tão substancialmente na empresa que estas despesas de capital para alocar um setor de, da realidade virtual e do metaverso que ainda não é certo, é assim tão grave, faz, o, torna o risco tão maior para o Facebook, ou será que há aqui uma oportunidade de investimento? Vamos a ver isso. Por isso temos o Reality Labs a gerar prejuízos operacionais de 10 bilhões, temos um CAPEX de 19 bilhões em 2021 e previsões de CAPEX a poder chegar até aos 34 bilhões em 2022, é, é algo significativo, sem dúvida alguma. mas muito importante e que os investidores parecem-se ter esquecido, é vir aqui e ver que a empresa gerou de lucro líquido para o total do ano 2021 mais do qual que o que gastar no próximo ano. Ok, E mais importante ainda que isso é ver que a empresa tem okay, 16 bilhões em cash, dinheirinho no bolso para gastar em investimentos que nem sabe se vão dar certo ou não, mais 31 bilhões em marketable securities, por isso ativos que podem ser facilmente transformados em dinheiro, estamos a falar de mais de 47 bilhões de dólares é que a empresa pode-se dar ao luxo perfeitamente de investir naquilo que melhor desejar, mesmo que no início estejamos a gerar prejuízos operacionais com, com esses segmentos, ok? De qualquer formas há que salientar, as receitas estão a aumentar uh, também nesse segmento ainda mais consideravelmente do que no segmento principal. Esse próprio segmento ainda que gera prejuízos operacionais não representa assim tanto de, das receitas, estamos a falar menos de 2, 3% das receitas e, e, e por isso a empresa tem dinheiro suficiente para se dar ao luxo para investir no que quiser eh, relacionado com o metaverso. Já agora tens aqui uma pequena definição que é que o Facebook eh, quer dizer com o, o metaverso que, e é nisso que eles se vão focar daqui para a frente, gastando alguns bilhões que têm em caixa perfeitamente plausível fazê-lo. E acho que devem fazer, até porque, agora muito, muito importante, que acho que alguns investidores não estão a olhar para isto, é uma vantagem que em inglês chama de first mover, por isso o primeiro a mexer-se. E o primeiro a mexer-se num segmento novo, por muito que às vezes haja, haja incerteza e não se sabe se vai dar certo ou não, o primeiro a mexer traz grandes vantagens quando leva tudo à frente, quando desenvolve todo o ecossistema do ponto de vista operacional, do ponto de vista de hardware, do ponto de vista de software, do ponto de vista de tudo o que seja preciso no metaverso. Claro está que não vai ser a única empresa a investir na, nesta nova tendência, Vai haver outras empresas, NVIDIA, Microsoft, Apple, até roupa com adidas e Nike já tem entrado e muitas outras empresas, mas o Facebook está a criar o ecossistema e para isso tem que investir bilhões, mesmo que no início esteja a gerar prejuízos operacionais. Deixa eu mostrar-te aqui mais um exemplo de algo que já aconteceu no passado, com empresas que foram first movers e que na altura o pessoal torce o nariz, mas mais tarde as ações Explodem por aí fora. Repara o que se dizia da Amazon Web Services, o, o serviço de cloud da Amazon, perder 6,6 bilhões em receitas. Em 2015, e os analistas andavam muito, muito preocupados com a empresa. Depois também em 2017, mais notícias a falar que a empresa estava a perder muito, muito dinheirinho, com, se, se não fosse ali a AWS, já começava a haver algum reconhecimento do, deste segmento, e a realidade é que hoje em dia, ok, fevereiro de 2022, se não fosse... Este segmento da cloud, efetivamente a empresa Amazon teria perdido, em termos eh, operacionais, teria perdido 1.8 bilhões de dólares. Temos aqui a, a azul o, o lucro operacional como está reportado e a amarelo o lucro operacional sem este segmento da Amazon Web Services. Por isso estamos a ver que mais vezes a incerteza é muito grande uh, e, e com a Amazon Web Services aconteceu isso há seis sete anos atrás quando se começava a falar dos serviços cloud, os anos foram passando e a realidade é que a Amazon desde 2017 explodiu completamente os seus lucros operacionais e, e não fosse este segmento, a Amazon número gigante que é hoje. Por isso eu acho muito bem que o Facebook esteja a fazer, mesmo que no curto prazo tudo possa acontecer. Estamos a falar de 38 bilhões em free cash flow que a empresa pode gastar perfeitamente a comprar outros negócios, a recomprar ações, a remunerar os acionistas também com, pela via dos dividendos, assim um dia considerarem, não creio que o façam para já, para já têm a recomprar ações como vamos já ver a seguir, e, e podem fazê-lo também investindo no crescimento do próprio negócio em áreas que ainda não há grandes certezas. Façamos uma avaliação da empresa para perceber quão baratas estão as ações neste momento face a ao seu histórico, ok? Faça o histórico da empresa quão barato é que ficaram as ações depois destas quedas, desde os últimos máximos, como vimos, surpresa, 40%. Price to sales, preço face às vendas, está nas 5.3 vezes, é o valor mais baixo da sua história, nunca a empresa esteve tão barata, o mais barato antes disto foi aqui em março de 2020, quando os mercados estiveram a bater nos fundos, estava a cotar a 6 vezes as vendas, hoje em dia podemos comprar o Facebook quase por 5 vezes as vendas, o que é absolutamente extraordinário, está abaixo da média, mesmo quando olhamos para os lucros Uh, temos aqui uma empresa a cotar a menos de 16 vezes os lucros quando os cresce a, 20, a mais de 20% ao ano, por isso é um, um múltiplo extremamente barato, extrema, extremamente barato, uh, aqui só, mais barato que isto foi só realmente em março de 2020, pagávamos 21 vezes os lucros, ou então aqui no final de 2018 pagávamos 17 vezes os lucros. Hoje em dia estamos a pagar quanto? 16 vezes é ótimo. Ok? Mais, mais importante que tudo, face aos fluxos de caixa livre que a empresa tem, neste momento estamos a pagar também 16 vezes o free cash flow, quando pagávamos aqui eh, anteriormente em janeiro de 2020 podíamos estar a pagar menos de 20 vezes e aqui também no final de 2018, cerca de 20 vezes. Repara como uh, as ações uh, andam sempre aqui em momentos de depressão, aqui estes três momentos, ou momentos de grande euforia, como aqui apagaste 40 vezes os fluxos de caixa ali, 45, 46, no passado também mais 30 vezes, e por isso nós temos de saber nos mercados estar a aproveitar destes altos e baixos de, que, que varia muito entre a euforia e a depressão dos investidores. E apesar do Facebook não, não remunerar os acionistas do ponto de vista de dividendos, a empresa vai recomprando ações aqui desde 2017, é verdade, também teve este aumento substancial de 2013 até 2017 para financiar o seu crescimento, mas dali para a frente a empresa tem vindo a recomprar ações, há aqui algum aumento de vez em quando devido a obrigações convertíveis em ações, a prémios para os administradores, etc, mas a empresa está neste momento a gerar um buyback kills, ou seja, uma rentabilidade com a recompra de ações, uma, gera uma rentabilidade de aproximadamente 8% para os seus investidores, o que é o maior valor da história. A empresa gastou mais de 30 bilhões de dólares no trimestre passado a recomprar ações e fez-o nos 300 e tal dólares, quando elas agora uh, estão a 219 dólares, o que é absolutamente fenomenal. É verdade que o timing talvez não tenha sido melhor, a empresa andou a recomprar ações por aqui, 340, 360 dólares, e espero sinceramente que agora consiga o, que, o resto do programa de de ações, que ainda restam ali uns 40 bilhões, consiga estar a aproveitar este momento de saldo extremo. Mas vamos ver mais uma parte do saldo, e vamos gerar aqui um, um DCF, um modelo de, de descontos fluxo, caixa descontados, que muitos investidores gostam muito de ver, e devo atribuir os créditos já agora desta tabela ao Severino Carlin, é aqui um, um investidor também, tem o seu canal no YouTube, e, e mando-lhe um grande abraço, e ele realmente simplifica muito aqui a parte do... do do, do investimento, né, aqui no, no discount cash flow, e se considerarmos que o pior cenário está exposto e que a empresa passa só a crescer entre 6% e 10% ao ano, que eu não, não acredito propriamente, mas ok, 10% ao ano nos próximos 5 anos, que ainda há algum crescimento e por uma fase de maturação mais avançada, apenas 6% ao ano em média, e se dissermos que o múltiplo terminal vai ser 15 vezes, ou seja, lucros por uh, o price do ano, e se o preço lucros nas 15 vezes, e quisermos obter uma rentabilidade de 15% ao ano, então as ações estão perto do valor justo neste momento, ok? Claro que isto. Lembra-te sempre, não há valores fixos aqui, não há matemática pura, existem apenas valores aproximados, mas estamos eh, perto disso. Se assumirmos o melhor caso em que a empresa continua a crescer 40% ao ano os lucros, como tem vindo a fazer até então, e depois na fase de maturação eh, isto cai para os 20%, múltiplo terminal 30 vezes, e então as ações estão extremamente subavaliadas, face aos 15% que nós queremos obter com o nosso rendimento ao ano, e caso normal, como tem vindo uh, também a ser uh, verdade assim no, nos últimos tempos, os lucros por ação crescem aqui alguns entre os 10% e 15% ao ano, para um múltiplo terminal 20 vezes e temos ações subavaliadas Fazendo uma probabilidade igual entre os três cenários, então vemos que as ações deveriam estar mais próximas dos 700 dólares neste momento do que dos 218, o que dá um desconto absolutamente fenomenal para a empresa. Mas sejamos mais conservadores mesmo, muito pessimistas, e vamos dizer que existe 90% de probabilidade de termos o pior cenário a materializar, um crescimento só entre 6% e 10%, aqui o melhor caso uh, uns 5%, e o um caso normal também 5%, e mesmo considerando que hoje a empresa só cresceria entre 6% e 10%, então temos ações 24% subavaliadas aproximadamente, ok? Volto a dizer, aqui não há valores fixos, não, nunca caias no erro de dizer que a ação está exatamente 24% abaixo do seu valor intrínseco, porque isto são valores aproximados, dependem muito do input que tu pões aqui, do, dos valores que, que, que tu pões por aqui fora, porque se tu quiseres, por exemplo, obter... Apenas, e ponho aqui apenas entre aspas, 10% ao ano, então as ações encontram-se ainda mais subavaliadas. Se quiser ser o próximo Warren Buffett e obter 20% ao ano, então as ações uh, encontram-se próximas do seu valor intrínseco, aproximado no momento. Por isso, está a ver que conforme tu brinques aqui com a taxa de desconto e com os outros inputs todos, de crescimentos, múltiplos terminais é -te, e as probabilidades, vai te dar valores diferentes. De qualquer das formas, considero sinceramente que eh, neste momento as ações estão bastante subavaliadas com qualquer métrica que usemos, discount, cash flow ou como vimos price to sales, preço face às vendas, preço face aos lucros e preço face aos fluxos de caixa livre. Por isso a minha conclusão é clara: a empresa está aqui para perdurar. O gigante tecnológico pertencente às fangue está a atravessar alguns desafios do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de inovação. A empresa principal, o segmento principal da Family of Apps, Facebook, Instagram, etc., está a estabilizar, a concorrência tem vindo a aumentar, é verdade, temos agora Pinterest, LinkedIn, TikTok e outros players no mercado a começar a, a ter, do ponto de vista operacional na, na, na publicidade online, alguma semelhança com o que faz o Facebook e a Google, mas vamos lá admitir uma coisa, e quem, e quem faz publicidade online sabe disto, nada se compara neste momento, ok pode mudar a situação no futuro, mas neste momento nada se compara àquilo que o Facebook e a Google fazem do ponto de vista de publicidade online. Estes dois players têm tudo, são absolutamente fenomenais a saber os detalhes de cada um de nós, sabem mais da tua vida do que tu próprio, acredita em mim, sabem mais da minha vida do que o próprio também, eles sabem os nossos gostos, os nossos feitiços, eles sabem os nossos acontecimentos de vida melhor que nós e, e, e por isso, do ponto de vista de anunciante, é muito interessante estar a anunciar nestas duas plataformas e as outras, apesar de já começarem a concorrer, ainda não o fazem na mesma medida. Por isso para mim o negócio está inabalável, claro está que a empresa vai estar a gastar aqui alguns bilhões consideráveis para um segmento que ainda não sabe se é certo, não sabe o que é que, que vai gerar daqui para a frente, para todos os efeitos estamos perante. Uma, uma aposta boa no, no futuro, a meu ver, e que, e, que vai, e que vai gerar algo muito, muito interessante para a empresa que vai ser a first mover, a primeira a mexer-se neste segmento, ok? Mas gostaria de saber também a tua opinião, diz-me aqui embaixo nos comentários, já agora chegaste ao fim, já sabes, hashtag eu chego até ao fim e parabéns por, por aguentar até aqui, muitas das pessoas já foram embora no, nos primeiros 10 minutos, por isso parabéns a ti que chegaste aqui até ao fim mas acima de tudo gostaria de saber a tua opinião sobre a meta-platform, sobre esta empresa. O que é que tu achas se estes investimentos no, no metaverso vão, vão vingar e se a empresa faz bem em investir estes bilhões todos para, para ser dos primeiros neste mundo? Ou se pelo contrário achas que isto é um risco enorme e a tua tese de investimento mudou para o Facebook e, e de repente achas que a empresa perdeu o seu brilho que tinha de antes? Todas as opiniões são válidas, ok? E mais uma vez gosto de alertar sempre, eu aqui só dou a minha opinião, isto não constitui recomendação de investimento, isto não constitui qualquer aconselhamento financeiro, eu não tive em conta o teu perfil pessoal de investimento e não estou eh, como analista na CMVM, por isso se precisares de ajuda personalizada, então deves recorrer aos analistas que estão devidamente credenciados pela CVM para te ajudarem a investir e, e aconselharem-te financeiramente, ok? Eu não faço nada disso eu apenas partilho as minhas opiniões aqui, por isso tudo o que eu disse aqui reflete apenas e só a minha opinião e deve ser encarado como educacional, ok? Sempre conteúdo educacional e nada mais do que isso mas fica a guardar os teus comentários sobre a meta e por mim Vou, outro disclaimer aqui, vou continuar a investir nesta empresa, acabei de reforçar a minha posição porque acho que voltou a preços bastante interessantes face à sua valorização. Um forte abraço lucrativo para ti e até o próximo episódio em que vou trazer mais análises a resultados trimestrais e anuais de empresas. Até já!